Olá, meu nome é Denise Barbosa, sou jornalista aqui na Genial Investimentos. Hoje a gente resolveu dar uma pausa na nossa conversa aqui de mercado financeiro para poder inaugurar, para poder estrear o nosso programa sobre mulheres geniais. E para começar essa série de entrevistas, a gente conversou, a gente convidou uma pessoa incrível, que é uma pessoa que tem um histórico de luta pelas outras pessoas, de ajudar outras pessoas que precisam, e também uma história de muita gratidão, porque ela já recebeu 3.500 bolsas de doadores de sangue. Olha que incrível. Então, a gente convidou aqui a Merula Stigel, que é presidente da e que também lidera a Brasta para conversar aqui com a gente hoje. Tudo bem, Merula? Denise, é um prazer. Muito obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui junto. Prazer é todo nosso conversar com você aqui, a gente quebrar um pouquinho a rotina de falar sempre de números e ações e o que sobe e o que desce para falar coisas que a gente quer que só que sobe, que, é, que suba, que é a solidariedade das pessoas. Então, eu queria que você começasse, a... então, só explicando aqui para as pessoas, a Brale, é a Associação Brasileira de Linfome e Leucemia, você é presidente da BRALE, mas você também lidera a Abrasta, que é a Associação Brasileira de Talassemia, né? Sim. Você começou... A... Quantas pessoas você acha que você já ajudou? Você tem noção de quantas com essas duas instituições? É, nesses 20 anos de atuação social, as duas instituições atenderam mais ou menos 50 mil pacientes de todo o Brasil. E são esses pacientes que a gente tem cadastrado e a gente monitora, acompanha, vê o que eles precisam, é, enfim, criar um laço aí Meio que familiar, quase, com essas pessoas. Tá. E você, é antes, tinha uma, tinha uma empresa, né? Você tinha um emprego Sim. normal, digamos, e você abandonou tudo para poder cuidar dessas instituições, não é? Deixa eu contar um pouquinho, Denise, assim. É, você nascer com uma doença que te falam que você vai viver cinco anos, né? Foi o que falaram para os meus pais que eu ia viver cinco anos. Acontece que daí, com a novidade dos tratamentos, a gente conseguia ir prorrogando essa sobrevida. Só que quando você é uma jovem e é, você tem uma doença é, grave, vamos falar assim, você tem pressa... Que é a né? A você tem pressa, você fala assim, não vai dar tempo de fazer tudo que eu quero fazer, então eu tenho que fazer rápido. Então, fui aprender línguas, falo... Seis, sete línguas é, que eu queria conhecer os países, viajei muito. eu tinha uma empresa de coisas de, de turismo, né? Depois abriram em 91 abriu a importação com Collor. E aí eu fui abrir uma empresa de coisas para cozinha, porque era meu hobby. Eu adorava cozinhar e fui trabalhar com importados para importar coisas para cozinha e distribuir no Brasil. E aí, é, o plano de casar, de ter filhos, entrou rápido na minha vida, porque eu falava, preciso casar logo, preciso ter filhos, porque se eu morrer, meus pais vão ter herdeiros. Então, com 24 anos, eu já casei, né foi bem interessante a escolha do marido, aí foi... Assim, era muito objetiva. Eu tinha uma listinha do que, que eu queria no par perfeito. E aí, quando namorava, um mês, se não tinha os critérios, tchau. Aí próximo, <risos> Não tinha os critérios, tchau. Não tinha tempo para perder. né? Até que depois, lá depois de uns 20 namorados, apareceu o meu atual marido, que eu falei, é esse. <risos> Nós namoramos, Três anos, aí eu pedi ele em casamento. Só que nós éramos jovens, 24 anos e ele tinha 27. Mas por que tanta pressa? Eu falei, não, porque a gente tem que casar, porque não sei quanto tempo eu vou viver. Vamos rápido, né? E os médicos também não tinham uma... É, não tinha uma perspectiva, não tinha muitos pacientes mais velhos do que eu, né? Por quê? a transfusão de sangue era uma técnica que veio logo depois da Segunda Guerra Mundial. Com a Cruz Vermelha, teve a guerra, daí começou a difundir mais a transfusão. Só que quem doava sangue eram os indigentes, os drogados, porque o sangue era comercializado. Então não tinha uma qualidade para esse sangue também não existia muita contaminação, muitas pessoas, você deve se lembrar, que você vai ou menos na mesma época que eu, né? Da, Sim, a gente tem praticamente a, a mesma da, idade, de, um pouco mais de 50. De 82, que foi o grande advento da AIDS, né? Uhum. E aí todas as pessoas que tomavam sangue também, estavam nesse grupo de risco. Mas enfim, então, em função de toda essa problemática, era uma doença complexa, né? Apesar de eu ter uma qualidade de vida muito boa, porque eu, eu focava no que eu queria fazer e não na doença, é, eu sabia que a qualquer momento podia acontecer alguma coisa um, um contratempo, vai. E aí eu queria, então, casamos, tive três filhos, e aí tinha uma empresa de importação, quando eu te falei, né? que o Collor abriu o mercado, e eu viajava bastante para importar panelas, etc. Até aí, um dia, em 2000, uma mãe me liga e fala assim, Merula, eu tenho dois filhos com talassemia, um tem 10, outro tem 8, e eu descobri que você tem 30 anos, não tem nenhuma paciente no Brasil com essa idade, né? E eu quero saber o que, que eu tenho que fazer os meus filhos chegarem nessa idade. E aí, pronto, tocou meu coração, eu falei, eu vou ajudar. Eu já queria, de alguma forma, ajudar e trabalhar na área social, é, enfim, tinha tido outras experiências, meu filho teve um diagnóstico de câncer, foi curado, então, assim, teve várias provas na minha vida que me falavam que, olha, você tem que ajudar, você tem que se tornar um ser humano melhor, né? Então, assim, é, comecei a me dedicar com a com essa mãe, que era a Cláudia, para ajudar esses pacientes com talassemia. E a minha primeira reunião foi porque, assim, eu cheguei lá na, na reunião e falei assim, quem são os pacientes? O que, que eles precisam? Eles falaram, não sabemos o que, que eles querem, a gente tem uma lista aqui de sete mil nomes, mas são pessoas que doaram sangue, que foram no bingo, que estão mortos, que estão vivos, tudo misturado, mas que está em ordem alfabética. Isso na associação. E aí você pode ver as fichas pela ordem alfabética e fazer a triagem para ver o que é paciente. Eu falei, gente, não, não tem cabimento, esquece isso aí. E os médicos, o que, que eles estão precisando? Era a minha segunda pergunta. Eles falaram, não, não, a gente não pode falar com os médicos. Os médicos estão matando os pacientes. Eles não sabem tratar. Vamos lá. Que estranho, então a gente tem que ajudar. Eles aprenderem. Como assim? A gente não fala que eles estão matando. Porque assim, como tinha desconhecimento sobre como tratar a doença, os tratamentos não eram feitos da forma apropriada. Só pra gente explicar aqui para quem não conhece a doença, é tipo uma anemia profunda, não é? É. É uma anemia do Mediterrâneo, chama talassemia, que é a anemia do mar Mediterrâneo é da comunidade grega italiana, é mais predominante na Itália e na Grécia. E que significa? A medula óssea não produz os glóbulos vermelhos, então o corpo não produz o sangue. Então assim, uhum. então por causa disso você tem que abastecer seu corpo, né? Então assim. Corpo não tem a produção, então você tem que ir lá tomar o sanguinho. Uhum. O resto da vida, o tempo todo. né Então acaba o sangue, você tem que abastecer de novo. Então, essa aqui é o tratamento. Acontece que as transfusões acabam levando uma série de outras complexidades. Traz muito ferro, daí você tem que trabalhar o ferro. Então, assim, todas as doenças graves, complexas, tem vários detalhes, né, Denise, que não vem ao caso aqui nessa numa live técnica pra gente explicar as especificidades do, da doença mas os médicos não sabiam como tratar esses pacientes e aí a gente, falei, peraí, então vamos fazer o seguinte deixa eu ver o que que o governo está fazendo e aí a minha primeira reunião como voluntária vai para ajudar nesse trabalho foi com Serra fala, olha me deram essa função aqui para ajudar, só que eu não sei nem por onde começar. Quais são as necessidades dos pacientes e dos médicos, porque eles não têm dados sobre isso, né? a gente não tem informação. E ele falou, nunca ouvi falar nessa doença, mas se você quiser, eu vou te ajudar. Está aqui a lista de todos os hemocentros do Brasil, com os diretores, né? e está aqui a lista de quanto que a gente compra de remédio para essas pessoas. Quando Ele gente... era o ministro da saúde na época, né? Mas... saúde. Enfim, em função da ajuda dele, a gente começou a melhorar os tratamentos e aí a gente é, resolveu, o, por própria necessidade dos médicos e do próprio governo, fundar a Brali para atender pessoas com cânceres hematológicos, que são as leucemias, os linfomas, que não são doenças genéticas, mas são cânceres. Mas que são tratados pelos mesmos médicos. Uhum. Aí você fundou a, a, a, a Braly e já tem quanto tempo isso? É, 19 anos. E Abraça aí, primeiro. Não, Abraça. Abraça já existia e eu fui lá ajudar. Né? Tá. Quando a Cláudia me chamou. E daí nós fundamos com um grupo de pacientes e familiares que tinham leucemia e cânceres hematológicos, abralei para ajudar a melhorar a política pública, a prevenção, o tratamento, a educação médica para esses cânceres hematológicos. Tá, e hoje o tratamento tá, tá, já tá bem mais adiantado. Como é que tá isso aí? Tem outras pessoas? Você conhece outras pessoas, talvez mais velhas até que você com a talassemia? Como é que tá isso hoje? Quarta lastemia é a sua pessoa mais velha, hoje no Brasil ainda, né? quer dizer, eu já era e continuo sendo né, a mais velha. Mas a boa notícia era que quando a gente começou o trabalho, a idade máxima era 17 anos. As pessoas, por complicações, acabavam, e mal cuidado, acabavam morrendo precocemente. E agora a gente, e cada mês a gente perdia, Denise, em torno de seis, seis pacientes. Agora, ano passado inteiro, só dois pacientes morreram, um de acidente de moto e outro de talassemia. Então, assim, realmente melhorou muito a, a condição. E a gente teve vários pacientes que tiveram filhos também. Então, isso também é uma coisa bacana, né, pra gente. E... E muitas coisas, Denise, que a gente trabalhou na oncologia, foi assim muito importante a minha experiência como paciente é, na hematologia. Então, assim, por exemplo, essa questão da fertilidade. Uma vez uma paciente me falou, olha, eu fiz o um tratamento de câncer, ela tinha 21 anos, eu tinha 17 anos quando eu tive câncer, Ninguém me falou que eu ia ficar estéril. Agora eu não consigo ter namorado, tenho muita dor, fica muito seca, minha, enfim. E assim eu tenho umas dores muito grandes para ter relação. Eu falei: Nossa, ninguém te falou nada antes? Não, o médico não comentou nada. Eu falei: Vou investigar. Eu reuni os médicos e falei: Pessoal, olha, tá acontecendo isso. Uma paciente relatou isso. Será que os médicos não estão falando para os pacientes? Quando eles vão fazer quimioterapia, que eles vão ficar estéreo, que, que pode é, ter. Será que eu não tem o que fazer para não ficar estéreo? Porque depois as pessoas querem ter filhos. Como que ah, vai então. ser? Daí eles falaram assim para mim, Denise, perular, esquece isso. Isso aí era a sua vida. Você que tinha sonho de ter filhos. Essas pessoas que têm câncer e estão curadas, elas têm que ter graças a Deus que elas estão curadas. Não precisa ter filho. E Denise, isso era 2000, né? Não era agora. Agora, hoje, 2021, nenhum paciente recebe o diagnóstico e começa o tratamento sem o um médico perguntar você planeja ter filhos? Você pretende ser mãe? Você pretende ser pai? Porque se a resposta for sim, antes de começar a quimioterapia, a gente vai ter que começar um tratamento para preservar a fertilidade. Então, assim, questões como essa, que a gente começou a ter trazer para a agenda dos médicos, foram muito importantes. Outra Aí você coloca em pauta a partir de, uma, de um pedido, uma reivindicação de vocês. Sim, claro, porque assim, na verdade era uma coisa que para os médicos não tinha relevância, né? que assim, o paciente tinha que estar, graças a Deus, ele já estava curado e vivo, que questão de ter filhos, mas a gente falou não, se a pessoa vai estar tá viva, ela vai querer retomar os sonhos. Isso o sonho dela é ter filhos, estudar e tudo mais, ela vai ter que começar a conseguir fazer isso. Daí outra coisa, por exemplo, Denise, a questão da fé, né? Sempre para mim a fé foi um elemento crucial para me fortalecer e ter coragem para enfrentar tudo que eu preciso enfrentar, não só do meu tratamento, mas as dificuldades da vida. E eu tenho uma clareza muito grande, que o propósito da nossa existência é evolução moral, espiritual e intelectual. Então você tem que estudar, mas também tem que se esforçar para ter essa evolução moral. E aí dentro desse conceito da fé, na medicina, Estava muito distante a espiritualidade. E aí a gente começou a trazer esse debate, né trazer a monja Coen, trazer filósofos, para falarem com os médicos sobre o sentido da vida. é o sentido da vida? né O fato da morte, a morte é o fim. Então, assim, esse tipo de coisas que a gente debate, e a gente ajuda o médico a ele se tomar mais humano. E ele começa a refletir, fala assim, olha, o que aqueles pacientes estão falando faz sentido. Então, assim, o nosso trabalho não só ajuda o paciente, ajuda é, todo esse trabalho social que você falou, de ajudar a pessoa desde o momento do diagnóstico, para ter acesso ao tratamento, acesso ao exame, saber as opções de tratamento que ela tem. Além dessa parte, toda essa parte com apoio ao paciente, a gente tem um papel muito importante na educação médica para trazer novos conceitos que não tá na escola de medicina, né? como eu falei para você, fertilidade, fé, humanização, terapias integrativas, você usar homeopatia, usar acupuntura, usar meditação, yoga, tudo isso para você fortalecer a pessoa para ela poder enfrentar o tratamento. Usar a nutrição a seu favor. Então assim, é muito interessante é, o trabalho a gente faz, porque ele é assim multidisciplinar, né? Não é uma uhum. coisa assistencial de falar paciente é um coitadinho não. O paciente ele é uma pessoa que tá ali para aprender junto com o médico, no momento que ele tem que atravessar um período difícil da existência dele, e a gente precisa dar todos os instrumentos para essa travessia ser o mais tranquilo possível, seja de informação, de orientação, apoio psicológico, enfim, todo esse acolhimento é o que a gente faz na Bralhine. Quem estiver nos assistindo e quiser uma orientação, ou quiser ajuda de vocês, como é que encontra vocês? Então, a Braly, ela está nas redes sociais, então é só colocar a Brale e vai achar em qualquer rede. A gente está no nosso site, na BRALE. tem atendimento pelo WhatsApp. É, Para os pacientes, a gente tem a tele, telemedicina, então a gente oferece atendimento gratuito, Denise, para as pessoas terem, segunda opinião médica, com experts dessas doenças, então, paciente que está em Belém, é, Manaus, Porto Alegre, Curitiba, em qualquer lugar do Brasil, pode entrar em contato com a Braly, a gente agenda uma consulta gratuita, pode falar com médico, com psicólogo, com nutricionista, o que precisar. E vocês estão levantando agora um fundo patrimonial, né? Como é que vai ser, quanto que vai ser levantado de dinheiro e como é que vocês vão gastar? Sim. Denise, uma das questões é agora, né? Você, vai, você me viu com oxigênio aqui, a minha saúde está mais fraca. Então, uma das minhas preocupações é perpetuais e trabalho muito bonito que a gente começou. Hoje, a brali tem uma estrutura de 74 funcionários e mais de 250 voluntários. Então, não é uma instituição pequena, é uma instituição que tem um orçamento anual de torno de 10 milhões, e a gente subside com doações, porque, como eu falei, todos os serviços, a educação médica, para o paciente, para o governo, tudo que a gente faz é gratuito. Então, é muito importante a doação das empresas que patrocinam esses projetos, e também de pessoas físicas que doam. Então, adicionalmente, então, a essas, esses valores que são doados, que são pequenas quantias, a gente resolveu agora montar esse fundo patrimonial, acabou de ser fundado o Instituto Mero Lestigam, que vai ser o gestor do fundo patrimonial da Brale e da Brasca A gente pretende, nesse primeiro ano, conseguir, com filantropos que estejam ligados à causa do câncer, e tem o interesse de perpetuar uma obra que já existe através de um fundo arrecadar 10 milhões, e aí depois, ao longo dos anos, ir crescendo com esse fundo. E aí, somente os rendimentos desse valor, do valor total, né, vai ser investido nos projetos do, da Braly. Então, assim, então, essa é a nossa intenção, a gente agora quer que a podem ajudar, nos contatem, que tenham um interesse, né? Assim, uma pessoa que foi tocada pelo câncer, que quer investir em pesquisa, que quer entrar nessa área é, com a gente. E a gente está otimista. Esperamos conseguir pelo menos 10 que doem um milhão. Legal, super obrigada. Queria muito agradecer a sua presença e dizer que a gente vai encerrar aqui com um vídeo um pedaço de um vídeo bem interessante sobre a Abrale. Mas antes, queria muito agradecer a sua presença aqui, Merula. Muito obrigada, viu? Tudo de Minha bom para você. Espero ter esclarecido aí ah, alguma coisa. Tá ótimo, foi ótimo, foi muito legal. Vou pedir então para o Deís soltar o vídeo e deixar um beijo para todo mundo. Se inscreva no canal, clique no sininho e até a próxima. Tchau, tchau. Todo ano, no Brasil, cerca de 50 mil pessoas são diagnosticadas com algum tipo de câncer do sangue, o linfoma, a leucemia. Agora, a vida dessas pessoas depende de diversos aspectos, por exemplo, acesso, acesso a um tratamento de qualidade, informações especializadas e uma equipe multidisciplinar. Por isso, em 2002, foi fundada a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a Brale. Ninguém quer escutar essa palavra câncer. Eu não tinha noção do que era o linfoma, mas para mim o câncer, a palavra câncer já pesava muito. Quando eu recebi o diagnóstico e comecei a me tratar, logo eu conheci a Brale, E a Brale, ela se tornou a minha família. Nos reunimos para fundar a Brali, pensando em organizar uma instituição que facilitasse a todas as pessoas a terem acesso ao tratamento adequado, mas também uma fonte de informação segura, é, cursos de capacitação para os médicos, as negociações políticas que, que precisam ser feitas para que esses tratamentos de fato cheguem a todos que recebem o diagnóstico. A BRALE é uma associação que procura acompanhar a rotina diária dos pacientes com câncer no sangue, especialmente leucemias e linfomas, para entender o que se passa com eles e quais são as dificuldades que eles encontram no tratamento da doença. A partir desses dados, procura atuar junto ao governo, junto à iniciativa privada, com vários parceiros, de modo que esses pacientes possam receber o um melhor tratamento disponível. Thank you.